Fala família MPP, uma boa noite a todos e seja muito bem vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova do concurso do DPEM 2021. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E nessa correção, de uma forma rápida e simples, você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico sespianas, ou seja, da banca sespNB, para você nunca mais errar nos concursos. Essa é a nossa promessa. Então, eu vou te passar aqui o filé, eu vou te passar o néctar para você detonar as questões de raciocínio lógico. E claro, caso você esteja se preparando para algum concurso, no final da correção eu vou trocar uma ideia com você, né? porque aqui temos várias oportunidades, né? vários cursos que com certeza vão te tirar aí das trevas, é isso aí, a luz chegou, cara. então você terá uma grande oportunidade, resumindo a parada, de fazer parte do grupo dos 5%, 95% do nosso conteúdo né, é gratuito e de muita qualidade, muito melhor que vários conteúdos pagos por aí, mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Eu sempre falo aqui nas aulas, né? No grupo dos 5%, a gente pega na tua mãozinha e a gente só solta no dia da posse, no dia da nomeação. Beleza? Então, família, sem querer quiri corococó chegou a hora da verdade. Caneta e papel na mão, cara, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção da prova de raciocínio lógico do DPEM 2021. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Legal? Então, família, está aqui a primeira questão. Que a gente vai detonar, mas antes disso, né? Já ir esquecendo, cara. Baixe o material da aula, beleza? O Júnior está colocando aí o link no chat. Então baixe o material da aula e, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho, tá? Ativando, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Agora, não tem jeito. Vamos dar início à nossa correção. Vamos lá. Primeira questãozinha. Tá aí na tela. Com relação à lógica proposicional, julgue os itens assim. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico é sempre verdadeiro independente dos valores lógicos das proposições que a estrutura. Nesse sentido, considerando-se T e Q como proposições, a proposição composta é uma tautologia. Vamos lá, a gente tem que verificar isso daí. Então, o SESP está afirmando ali, né? Essa proposição composta é uma tautologia? A gente tem que analisar para ver se isso daí está certo, se essa afirmação está certa ou se essa afirmação aí está errada. Então, começando aqui a brincadeira. Vou colocar aqui a proposição composta. P, chapéuzinho Q, dupla seta, negação de p seta não que lembrando quem é o chapéuzinho né vamos lá quem é o chapéuzinho vou até colocar aqui na tela para você ó. deixa eu botar aqui a tela grande deixa eu ver aqui ó vou botar aqui com a tela grande para você ver ó. vamos lá cada operador lógico ele tem uma representação simbólica tá então, a gente vai usar aqui o macete da mão, técnica da mão, para você lembrar. Ó. E, ó, chapeuzinho, ó, repete aí na sua casa. E, ó, ou, ou, C, então, e C e somente C. Estou usando a técnica da mão, ó, a técnica da mão. Vamos lá. Para lembrar né, da simbologia dos conectivos. Ó. E, chapeuzinho, ó, E, ou, ou, C então, ó, e o C e somente C, beleza? Então, lembramos aí os conectivos, legal? Lembramos aí a representação de cada conectivo. Agora sim, dá pra gente começar a brincadeira. A gente já sabe aqui o que significa cada símbolo, agora a gente pode começar a brincar. Então, simbora. Vou repetir aqui a primeira, porque não tem como mexer aqui. Então essa primeira parte aqui. Continua a mesma coisa, né? Não tem como fazer nada. Então vai ficar P chapéuzinho Q. Dupla seta, que é o C e somente C. Agora dá para modificar. Por quê? O que significa isso daqui? Qual é a operação que ele está pedindo aqui para a gente fazer? Ele está pedindo para a gente fazer a negação da setinha. Em outras palavras, a negação do C, então. Qual é o bizu para negar o C, então? É o mané. É o mané. O que, que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. É o macetezinho do mané. Então, a segunda parte, a segunda estrutura ali, ele tá pedindo para a gente negar o se então. Qual é o bizu para negar o se então? Método MPP é o mané, né? Bota o mané para jogar. Então, como é que vai ficar ali? Mantém a primeira e nega a segunda. Quando eu falo e nega a segunda, eu tô trocando se então pelo e. Então, a setinha ela vai virar o que? O chapéu, beleza? Então, vamos lá. Como ficaria a negação do se então? Como é que ficaria a estrutura? mantém a primeira e ó, vou trocar a setinha pelo chapéu e nega a segunda cuidado negação da negação é a negação da negação do que? isso aí vai virar o que? a negação da negação vira a afirmação negação da negação vira a afirmação então vai ficar aqui o que negação da negação do que é o próprio que beleza só coloquei aqui para você lembrar negação da negação do que é o próprio que aí vamos lá agora vai entrar um pouquinho de tabela verdade quem é o cara que está aqui no meio é a dupla seta é a bicondicional o que que diz a tabela da bicondicional o que, que diz a tabuada da bicondicional? Olha que lindo. O que, que diz a tabuada da bicondicional? Vou colocar aqui, mastigadinha para você. Ó. Iguais da V, diferentes da F. Com certeza aqui, as valorações são iguais. Por quê? tanto na primeira parte quanto na segunda eu tenho a mesma estrutura então nesse caso as valorações elas são iguais e na bicondicional quando as valorações são iguais o resultado é sempre verdadeiro então eu já sei que o resultado dessa estrutura lógica dessa proposição é sempre verdadeiro. Bom, se é sempre verdadeiro, em outras palavras, é uma tautologia. Então, no talento, te dei uma mini aula aqui, né? No talento, esse item na nossa prova estaria certo. Realmente é uma tautologia. Então, a primeira foi para conta. Vamos lá, passamos, né, passamos para o próximo item. Vou até molhar a palavra aqui. E vamos lá. E essa provinha do D, do Depen vem legal, né? Vem no estilo CESP mesmo. Olha aí o próximo. Vamos lá, para cima. Com relação à lógica proposicional, julgue o item. Considere as seguintes proposições. Proposição P Paola é feliz. Que Paola pinta um quadro. Assim, a proposição Paola é feliz. Apenas se ela pinta um quadro, pode ser representada por essa estrutura aqui? Não. P. E. Não que. Vamos lá. Vamos verificar. Primeira coisa que o aluno teria que saber aí. É que esse apenas ser equivale ao ser então. Esse apenas ser é como se fosse aqui, ó, somente, somente ser. E somente ser equivale ao ser então. Legal? É como se tivesse ali, ó, po, como se tivesse escrito ali, ó. Poliana é feliz, somente se ela pinta um quadro. Cuidado. Somente ser não é a mesma coisa que o ser e somente ser. Somente ser é a mesma coisa que o ser então. Beleza? Então, reescrevendo aqui a estrutura da frase, reescrevendo aqui essa frase, com o ser então, ficaria o seguinte, ó, se Paola é feliz, então, ela pinta um quadro. Beleza. Agora eu estou em casa. Já sei que ali é a condicional. Então, aquilo ali é uma condicional. Se Paola é feliz, então ela pinta um quadro. Representando simbolicamente essa frase, ficaria como? Ó, Paola é feliz. Ó. Paola é feliz é representado pela letra P. E Paola pinta um quadro é representado pela letra Q. Então essa frase ela teria a seguinte representação simbólica. Teria essa representação simbólica aqui, ó. P seta Q. Aí o aluno que não estudou, né, que não conhece nada, não sabe tabela verdade, equivalências lógicas, negação, aquele aluno perdido, aventureiro ele vai olhar ali pô, não tem nada a ver então esse item está errado é? esse item está errado só que as provinhas né, atualmente elas estão usando a negação do E né, para a negação do E o C então e o aluno acaba dando mole nessas questões o aluno tem que saber o seguinte que a negação negar o E, né, para negar o E existem duas maneiras resumindo a parada para negação do E, existem, né? Para negar o E, existem duas maneiras. Eu posso usar o OU, e eu posso usar o C, então. O aluno esquece disso. Né, porque geralmente, né? É o OU. Mas as banquinhas, né, nas provas principalmente de 2020, né, é, eles estão usando aí o C, então. Tá? Para negar o E, a galera está usando o C, então, que não está errado. Não costumava cair, mas agora está caindo e você tem que saber. Então, vamos lá. Negação do E com o C então, indo direto ao ponto. Como é que a gente nega o E, o chapeuzinho, usando o então? É só você usar o mané. Para negar o C então, você não usa o mané? O C então vira E. E a recíproca é verdadeira. Para negar o E, né? eu posso também usar o mané. Eu até brinco, eu falo que é o mané voltando. Só que agora, você vai trocar né? o C, então. Você vai trocar o E pelo C, então. É a mesma coisa, só que agora você vai trocar o E pelo C, então. Então, como ficaria aqui a estrutura? Vamos lá. Você vai usar o mané... Só que agora, cuidado, você vai trocar o E pelo C, então, ou seja, o chapeuzinho vai virar a setinha. Então vamos lá, aplicando a regra, mantém a primeira, que é P. Aí eu vou trocar o chapeuzinho pela setinha. Então vai ficar P seta. Negação de não Q. Oh, a negação da negação vai virar afirmação então negação da negação do que é o próprio que então família esse item tá certo porque essa estrutura aqui equivale a essa daqui então se elas são equivalentes eu poderia representar daquela forma então na prova esse item Opa na nossa prova esse item também estaria certo, tá? Cuidado! A negação do E pode ser o C então. Você fica alienado ali nas leis de Morgan, né? Pô, o E vira O, o E vira O, tá? Beleza. Só que você tem que lembrar o seguinte, que o E também pode virar o C então, tá? Na negação. É só você aplicar o macete do mané. É o mané voltando. O C, então, a negação do C, então, não é o E? Então, eu posso dizer que a negação do E é o C, então. É só aplicar o mané, é o mané voltando. Legal? Então, esse item também estaria certo. Vamos lá. Próxima questão, questão 22. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertativa a ser julgada com relação ao raciocínio lógico. Então, vamos lá. Um tabuleiro que possui quatro linhas e cinco colunas, serão distribuídas 20 fichas numeradas de 1 a 20. Nessa situação, é possível distribuir as fichas no tabuleiro de maneira que a soma dos números das fichas em cada uma das linhas seja a mesma? Não. Por quê? Se liga. Quantas linhas tem esse tabuleiro? Quatro linhas. Não é isso? Quatro linhas. Ó, você já vai se ligar o porquê. Por que está errado. Quatro linhas. Legal. Aí ele fala o seguinte. Se é possível distribuir as fichas no tabuleiro, de maneira que a soma dos números das fichas em cada linha, seja a mesma. Então, primeira coisa, de 1 a 20, se você somar de 1 a 20, isso daí vai dar 210. 1 mais 2 mais 3, até 20. Isso daí vai dar 210. Então, para ter a mesma soma em cada linha, eu tenho que pegar 210 e dividir por 4. Sim ou não? Isso daí vai dar 52,5. Então, em cada linha, a soma dos números teria que ser essa daqui, 52,5. Sim ou não? A soma de todos os números, né? a numeração não vai de 1 a 20? Então, se eu somar todos os números, vai dar 210. E ele quer que a soma em cada linha seja a mesma. Então, eu vou pegar 210 e vou dividir por 4. Então, o somatório de cada linha teria que ser aquele ali. Sim ou não? 52,5. Só que isso daí é impossível. Por quê? Não tem como dar aquela soma. Não tem como eu somar números inteiros e o resultado dá um número quebrado. Não tem como. Por isso que não tem como. Não é possível que tenha o mesmo resultado, porque eu estou somando ali números inteiros então se eu estou somando números inteiros, o resultado tem que ser um número inteiro não pode dar um número quebrado então família, não tem como dar o mesmo resultado por isso que o item está o que? errado, porque se eu estou somando números inteiros o resultado tem que ser um número inteiro e não tem como eu somar número inteiro e dar um número quebrado. Então, isso daqui está errado. Tá? Parecia que a questão era difícil, mas se o aluno parasse para pensar, a questão era fácil. Tá? Repetindo, não tem como eu somar números inteiros e o resultado dar um número quebrado. Somando números inteiros, o resultado tinha que ser um número inteiro. Então, não tem como dar esse valor aí, 52,5. Então, esse item está errado. Deixa eu ver se está cortando ali. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. É aquela parte né, de problemas aritméticos que está lá no nosso edital. Aquela partezinha de matemática. Vamos lá. Mesmo texto, né? Então, simbora. A construtora Gama é capaz de construir uma estrada que liga as cidades A e B no prazo de 15 meses e a construtora delta é capaz de construir essa mesma estrada no prazo de 25 meses nessa situação se as duas construtoras forem contratadas para construir a estrada nos respectivos prazos de modo que a construtora gama comece a construí-la a partir da cidade A e a delta a partir da cidade B serão necessários mais de 10 meses para concluir a construção da estrada então isso aqui é aquele probleminha de torneira é um probleminha disfarçado é o um probleminha de torneira para achar o tempo delas juntas é o um macetezinho você vai fazer o produto sobre a soma é o probleminha de torneira ele adaptou para saber o tempo que elas vão levar juntas você vai fazer isso daí é só fazer o produto sobre a soma quer saber a produtividade juntas? Sempre que o probleminha passar uma situação dessa Produtividade juntas Pode ser duas máquinas Duas empresas Duas pessoas É o disfarce do probleminha de torneiras Quer saber a produtividade juntas Ou juntos Cara, produto sobre a soma tá? Sempre que tiver essa ideia De produtividade Juntos ou juntas Cara, não perde tempo não Produto sobre a soma então, para saber o tempo que elas levariam juntas, eu vou fazer aqui o produto sobre a soma. 15 vezes 25 sobre 15 mais 25. 15 vezes 25. 15 vezes 25 vai dar 375. Isso dividido por quanto? Por 40. Fazendo aí essa continha, isso aí vai dar 9,375 meses. Ou seja, vai dar né, alguma coisa ali menor que 10. Então você já sabe que esse item está errado. Deu 9 alguma coisa, então 9 alguma coisa é menos que 10. Só que ele está falando aqui ó, que serão necessários mais de 10 meses para concluir a construção. Está errado. É. Esse item com certeza está errado. Porque deu 9 alguma coisa e 9 alguma coisa é menor do que 10. Então, cara, probleminha, produtividade, juntos ou juntas, quer saber a produtividade, juntos ou juntas, de pessoas... De empresas, de máquinas. Cara, é o probleminha da torneira. É o disfarce. É o probleminha da torneira. Bizu, produto sobre a soma. Legal? Produto sobre a soma. Então, mais uma para conta. E chegamos aí à última questãozinha. Deixa eu ver aqui se está cortando. Última questãozinha aí da nossa prova. Vamos lá. Em uma pesquisa, perguntou-se a um grupo de pessoas o seguinte... Você está feliz com o seu trabalho atual? Foram admitidos como resposta a esse questionamento apenas sim ou não. E cada entrevistado emitiu somente uma resposta. Verificou-se que o conjunto de pessoas... Verificou-se que no conjunto de respostas obtidas... A quantidade de respostas SIM foi igual a 50% da quantidade de respostas NÃO. Nessa situação, conclui-se que a quantidade de pessoas de resposta NÃO foi superior a 60% do total de respostas obtidas Aí vamos lá. Tivemos aqui dois tipos de resposta. Galera que respondeu sim e a galera que respondeu não. Ah, o cara respondeu sim ou o cara respondeu não. São os dois tipos de resposta que a gente tem. Aí ele falou o seguinte: a quantidade de respostas sim foi igual a 50% da quantidade de respostas NÃO. Então, se nós tivemos aqui, se nós... se a quantidade de pessoas, né, perdão, que respondeu NÃO foi igual a X, a quantidade de pessoas que responderam SIM vai ser igual a 50% de X. E 50% é a mesma coisa que 0,5. Só que se eu somar esses percentuais, isso daqui tem que ser igual a 100%. Sim ou não? Tem que ser igual a 100%. Então, vamos lá. X mais 0,5X vai dar 1,5X. Isso tem que ser igual a 100%. X vai ser igual a 100%. Eu chamei de 100, né? dividido por 1.5 vírgula embaixo zero em cima então a continha ficaria assim ó. x vai ser igual a mil dividido por 15 mil dividido por 15 vai dar 66,6%. Então a galera que respondeu não corresponde a 6,6% do total. Legal? Esse é o percentual. Igualei ele a 100. Né? Na verdade eu considerei, né, perdão, como 100 pessoas, né, o total. Aí deu 66,6, que é a mesma coisa que 66,6%, que a nossa referência é 100. Então, olhando ali as opções, não, né? Olhando ali o item, vamos ver se está certo ou errado. Conclui-se que a quantidade de pessoas de resposta não foi superior a 60%, no total de respostas obtidas? Sim, foi superior. Então, esse item na nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa correção acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui a correção né, de mais uma prova. Mais uma provinha da, pra, foi para a conta. Espero de coração ter ajudado. Né? Se você gostou deixa aí o seu likezinho e deixa aí um comentário o que você achou aí da correção da prova e agora chegou aquele momento né, da gente trocar uma ideia se você está se preparando para algum concurso né, adiciona aí o número do Júnior tá? aqui ó 021-9702-99443 e manda a famosa mensagem para ele. Eu quero. Pô Marcão, eu quero? Como assim? Você vai mandar, eu quero o Banco do Brasil. Eu quero concurso, eu quero o curso da PRF. Eu quero o PF. Eu quero o PCDF. Né? Então vai do concurso que você está se preparando. Né? Você manda, adiciona ele aí no WhatsApp e manda uma mensagem para ele. Quer sair das trevas? Quer ter acesso a todos esses macetes? Quer parar de sofrer com as exatas e com o raciocínio lógico nos concursos? Cara, manda uma mensagem aí para o Júnior. Tá? Eu quero PM São Paulo, eu quero DPEM. Manda a mensagem, que ele manda o link para você do curso e caso você tenha alguma dúvida, né, ele vai te ajudar. Adiciona aí, manda uma mensagem para ele no privado, porque aqui o resultado é certo. Legal? Mais uma correção? Espero ter ajudado. Cara, enche isso aí de comentários e vamos juntos rumo à sua aprovação. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, um abraço.